Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca, professora de Geografia do 9º ano. E na aula de hoje veremos sobre o Sudeste Asiático, sobre a história e os principais países dessa região da Ásia. Bom, vamos, vamos começar com a história. O Sudeste Asiático foi uma área de intensa dominação europeia. Franceses, ingleses, holandeses e portugueses tentaram criar colônias de agricultura tropical nessa região do Sudeste da Ásia. Por volta do século 18, 19, por aí. Eles tentaram colonizar essa região para a agricultura. Os franceses foram os que mais conseguiram e fizeram na região da Indochina sua colônia. Porém, por volta de 1954, uh, começou a se delinear a Guerra do Vietnã, que começou com os acordos que puseram fim à dominação francesa nessa região, que era chamada Indochina, que era a região de domínios franceses no sudeste da Ásia. E dividiram o Vietnã em dois. O Vietnã do Sul, que era sob influência capitalista, influência dos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, que era comunista. Uh, os vietnamistas do Norte, na verdade, eles queriam unificar o Vietnã e tornar o um país completamente comunista. Só que os Estados Unidos, eles mandaram militares para essa região do sul do Vietnã para combater esses comunistas, mas na verdade começou essa guerra entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, sendo que os que queriam unificar o Vietnã, os comunistas, eles começaram a atacar, com bombardeio, o, Bardeio, o a, os militares dos Estados Unidos. Isso começou a guerra, só que os estadunidenses estavam em, em perda, estavam em desvantagem e começaram ah, realmente uma guerra muito sangrenta, tanto na parte dos, Vietnã, dos vietnamitas e a parte do, dos americanos. E Até que os Estados Unidos viu que estava perdendo e decidiu deixar ah, o o seu exército no Vietnã e voltar para suas bases nos Estados Unidos. Resolveram desistir da guerra. E o Vietnã se unificou em 1975, deixando 2 milhões de mortos após a guerra, sendo a maioria vietnamitas. Então agora vamos começar com os principais países do sudeste asiático. Começando com a Índia. Aqui temos a bandeira da Índia. E da população indiana, 80% segue a religião hindu. O hinduísmo que organiza a sociedade em um sistema de castas fo formado por antigos grupos familiares. Os outros 20% da população indiana são constituídos por cristãos, muçulmanos e budistas. Ou seja, a maioria da população indiana vem da cultura da religião do hindu, que que divide a sociedade em castas, que são espécies de hierarquias sociais, que dividem a, a população entre pessoas mais que eles consideram ser mais superiores e os que não são superiores nessas castas as pessoas não podem mudar de castas nasceu inferior por exemplo vai morrer inferior porém nos últimos anos a Índia tem começado a por leis que tem, tenta vem tentando diminuir essa desigualdade que é cultural por conta da religião em 1997, por conta dessas leis que foram vigorando na Índia, foi eleito um presidente da mais baixa casta de, dessa cultura hinduísta presente na Índia. E a paisagem indiana é marcada por conflitos étnicos e religiosos, justamente por conta disso, por conta dessa segregação que tem entre a sociedade, por conta da religião que predomina o hinduísmo, que prega essa segregação entre hierarquias, entre castas. E a economia indiana tem sua base na exportação de produtos primários, com o cultivo do arroz, algodão, chá, trigo, soja e milho. Usou a foto aqui para representar, como por exemplo o trigo. E a extração de ferro, carvão e petróleo também compõem a economia do país. Além da agricultura, a extração de minérios co compõe muito tem como um grande fator para a economia da Índia. Então agora vamos ver sobre o Japão. Aqui temos a bandeira do Japão. E com, e com uma das civilizações mais antigas do mundo, o Japão mantém uma das sociedades mais homogêneas em termos de étnicos e culturais. Ou seja, a, diferente da Índia, o Japão não tem tanta diferença étnica, não tem tantos conflitos étnicos eh, em sua população. E após a Segunda Guerra Mundial, o país se desenvolveu industrialmente. O, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava muito devastado, assim como os países europeus. Os Estados Unidos ofereceram uma ajuda para que esse país, inclusive o Japão, se reerguesse. E com essa ajuda dos Estados Unidos, eles vieram se desenvolver industrialmente e tecno, tecnologicamente, vindo esse desenvolvimento surgindo até hoje. E o Japão tem uma das maiores indústrias pe pesqueiras, que é favorecida pela alta tecnologia presente no setor. Então, a tecnologia que veio se desenvolvendo no país após a Segunda Guerra Mundial está presente até hoje em todas as áreas do, do, da economia japonesa, inclusive a pesqueira, e que faz com que o Japão seja um dos maiores países pesqueiros do, do mundo. E a agricultura baseia-se em cultivo de arroz, chá, trigo e batata. Além da tecnologia, a agropecuária é, é muito forte no país também, principalmente a cultura de arroz, que o arroz também é, mu é muito comum, muito forte na Ásia, para a economia asiática. E por conta do intenso desenvolvimento da indústria, a urbanização é muito forte no país. Uh, diferente da Índia, que é um, a população vem ser mais rural por conta da, da agro, agropecuária, que, que é mais forte na, no, na economia indiana, a industrialização no Japão é bem mais forte do que a ruralização, do que o setor primário. Então, faz com que o país seja mais urbano, as pessoas vivam vivem mais na cidade. E, consequentemente, o índice de natalidade vai ser menor também. E de alfabetização, o índice vai ser maior. Vai ter menos pessoas analfabetas no país, já que veio se desenvolver mais a indústria, vai desenvolver mais a tecnologia e a urbanização. E a religião, atualmente, não é tão expressiva no país, como é diferente da Índia. E vamos ver agora sobre a China. E a China tem a maior população do mundo, com cerca de um bilhão de habitantes, e o terceiro maior país em extensão territorial do mundo. Fica apenas atrás da Rússia e do Canadá. É o maior produtor mundial de trigo, arroz e algodão. A, agro, a agropecuária é muito forte também na, na China, como é em toda a Ásia. E a agropecuária é voltada para o mercado interno, ou seja, eles não focam tanto no, na exportação. Eles não focam na exportação de trigo, de arroz, de algodão, como a Índia faz, como o Japão faz e como outros países asiáticos fazem. Eles voltam para o mercado do, da própria China, do próprio país. Possui grandes reservas minerais de ferro e carvão. E pelo fato da agricultura ser um forte fator da economia, a maior parte da população vive em áreas rurais. Justamente o contrário do Japão, que é um país mais urbano, mais industrializado, onde a economia foca mais na indústria, na tecnologia. Na China, assim como na Índia, foca mais na agropecuária, em setores primários. Então as pessoas vivem mais em zonas rurais. A maior parte do país está na zona rural. E por e, consequentemente, por conta disso, o analfabetismo tem um nível significativo, já que a educação não é tão presente na, no, no meio rural do que no meio urbano. Essa é a nossa referência. Espero que você tenha gostado da aula e aprendido. Até a próxima!